Olá, muito boa tarde e seja bem-vinda a mais um workshop da casa, desta vez com o tema Organizo o meu roupeiro com felicidade. E por isso mesmo, hoje estamos aqui num cenário completamente diferente do habitual, estamos num closet e quem vai ajudar aqui a organizar estas coisinhas todas e a colocar tudo no seu devido lugar é a Rafaela Garcês. A Rafaela é a nossa convidada de hoje. Rafaela, muito bem-vinda antes de mais e obrigada por teres aceito o nosso convite. Ah, obrigada, uh, aproveito para relembrar que pode fazer todas as suas perguntas nas nossas plataformas digitais onde vamos estar em direto nos próximos minutos, no Instagram ou no Facebook e também uh, dizer que a Rafaela, em todos os projetos que faz, leva a cabo um método no qual ela acredita que traz realmente felicidade e organização à vida das pessoas. Portanto, Rafaela, queria também pedir-te que falasse um bocadinho sobre isso. Então... De onde é que surgiu aqui o método da felicidade e à volta do, deste, desta criação da Marie Kondo? Um, eu, eu conheci a Marie Kondo em 2017, que foi quando eu iniciei este meu percurso enquanto consultora de organização e li os livros da, da Marie, não sei se posso tratar por, por Marie, e, e apaixonei-me. Porquê? Porque a Marie convida-nos a fazer um questionamento daquilo que nos faz realmente feliz. E, e para organizarmos a casa precisamos de questionar cada camisola, cada caixa, cada sapato, qual é que é o, o, o, valor o valor que tem para cada um? De nós. Exatamente. Isso nos traz essa felicidade. E muitas vezes, porque é que isto pode ser transformador? Porque perguntar se uma camisola traz felicidade, a pessoa tem que saber o que é que traz felicidade na vida, porque se não souber, então não vai conseguir responder. E às vezes também é um olhar diferente para as coisas que habitam connosco, não é? Porque tudo o que nós temos. Uh, representa alguma coisa na nossa vida, pode representar uma escolha, pode representar uh, uma, uma emoção. Sua... Exatamente. Uh, eu gosto sempre de dar aquele exemplo de um, uma camisa que usámos num dia muito especial ou que fomos muito felizes ou que fomos muito tristes. E sempre que olhamos para aquela camisa, vamos recordar esse, vamos momento. Recordar esse momento e pode ser limitador para usar ou não usar. E às tantas começamos a ter vários objetos desses em casa, em que não usamos, em que se calhar nem são funcionais, mas vamos acumulando e vamos mantendo e acaba por ser a energia estagnada que está dentro dos nossos roupeiros. Então, ok, não é só roupa e, e sapatos. Não é só pegar e arrumar, Sim. não é só organizar. É questionar também qual é que é o verdadeiro sentido daquela peça na nossa vida. Agora, questão mais prática, Exato. como começar? Primeiro, quais é que são assim as grandes dificuldades ou os grandes motivos da desorganização no, nos roupeiros das pessoas, pelo menos aquilo que eu vejo na casa dos meus clientes? Uh, as desculpas geralmente são falta de tempo, falta de espaço ou falta de vontade ou falta de método. E o que é que isto significa na verdade? Significa que quando temos falta de tempo temos que perceber se a organização é realmente uma prioridade na nossa vida. E se, é organiz... e se temos a casa desorganizada e, que, e isso acaba por ter impacto negativo depois na nossa rotina, na utilização do espaço, se calhar até perdemos mais tempo à procura de coisas, então já está a ter um impacto negativo na nossa vida. Claro. Por isso, tornar a organização uma prioridade e também abrir espaço na nossa agenda para conseguir organizar a casa. Não vamos organizar a casa em meia hora, então tem que ser um projeto. Faz ou menos quanto tempo? Depende, não é? Olha, Marta, depende muito da quantidade de coisas que temos e também da nossa capacidade de decisão. Ou seja, porque vamos questionar tudo o que temos e por isso vai demorar algum tempo claro. e temos que tomar essa decisão e há pessoas que ficam bloqueadas porque gostam, mesmo imagina, adoras estas calças porque foste muito feliz, mas agora já não te servem. E tu ficas muito indecisa se libertas ou não. Porque um dia até pode vir a servir. É isso. Então é essa indecisão que acaba também ter impacto na duração do teu projeto de organização. E claro, a quantidade de objetos que tens, não é? Uma casa com cinco t-shirts, organizas rápido. Sim, nós agora estamos aqui num closet, mas a organização pode ser na casa inteira, não é? Pode ser numa cozinha, Sim. num quarto, num roupeiro. Agora estamos num closet, mas pode ser uma tarefa que demora dias. Sim, e o closet é um excelente primeiro passo para fazer este exercício da seleção, porque todos nós na vida já alguma vez tivemos que selecionar a roupa. Ou porque crescemos, ou porque mudámos o estilo, ou porque já deixou de fazer sentido. Então, é... Já estamos mais habituados a fazer esta seleção e a organizar e depois então, com as aprendizagens da roupa, passamos para o resto da casa. E esse é um dos pontos do método KonMari, que é o método criado pela japonesa Mari Kondo, uhum. que é seguir uma ordem específica de organização, começando pela roupa, justamente por estes motivos que eu acabei de dizer, depois tem outra ordem, tem uh, pode, podem passar para os li, uh, livros, não. Uh, Alguns objetos que tenhamos em casa... Sim, sim, agora troquei-me aqui na ordem, mas sim, começando sempre pela pela roupa e depois pelas outras categorias. Um... E mais ou menos de quanto em quanto tempo é que nós devemos ter em atenção ou quando é que sabemos que está na altura de destralhar e voltar a organizar? Olha, muitas vezes a organização dá-nos dá esse apoio em fases de mudança da vida. não? É? Imagina que vais começar um novo trabalho ou imagina que mudaste, está a mudar a estação. Agora estamos a passar para o verão, vamos em junho, agora quer dizer, passamos para a primavera, mas Exato. estas mudanças de estação são excelentes porque acabamos por também nos renovar e, e é importante fazer essa seleção para perceber o que é que faz sentido manter e que já que vamos guardar as coisas de inverno, aproveitamos e fazemos a seleção. Então, pode ser na mudança de estação pode ser uma vez por mês, eu gosto de fazer uma vez por mês, e é importante referir para a casa se manter organizada, também precisamos de ter esse esse hábito e incorporar a organização na nossa rotina, ou seja, 10 minutos por dia, meia hora por semana, depois cada um encaixa o tempo que tem disponível claro. na sua agenda. Aliás, se não despendermos esse tempo para fazer isso, às tantas já temos tudo desorganizado e é muito Sim. mais difícil voltar ao zero, não é? Claro, a organização é como qualquer projeto, nós precisamos de, de tempo e energia para conseguir ter uma casa organizada, claro. não é? Então vamos lá, Rafael, Parte o que prática. é que nós temos aqui? Temos aqui muitas coisas. Sim, temos cabides, temos, temos caixinhas de organização, temos algumas roupas, queres começar por onde? Diz-me. E, um, um e temos um closet maravilhoso, Temos cheio enorme. de espaço. Uh, então, começamos talvez... Uh, depois de fazermos uma grande seleção, aqui o conselho da Marie Kondo é sempre fazer a pilha da roupa, ou seja, Neste caso, retirar tudo, tudo ficarmos aqui com a roupa toda e ter um espaço amplo para conseguirmos fazer seleção e as dobras da roupa, isso é muito importante. Okay. Depois, começar a questionar se fica se não fica e aqui é aquilo tudo que nós gostamos e que nos traz imensa felicidade e que vamos usar e que nos serve e tudo isso. E que queremos manter. E que queremos manter. Começamos, por exemplo, pelas t-shirts, que é assim o mais comum e o que, é que, o que é que eu recomendo? Tudo o que seja possível dobrar, dobramos, uhum. porque de forma geral as pessoas não têm assim, um varão enorme para pendurar toda a roupa então é, ao dobrar as peças acabamos por otimizar o espaço então eu recomendo sim dobrar os t-shirts ok não se... vamos, vamos ganhar mostrar. aqui um espaço como é que dobramos? Pronto. É importante ter um espaço amplo Vou só tirar aqui a Rafaela, Sim. que é para conseguirem ver bem. Pronto. Todas as peças, o segredo das dobras que colocamos assim, em pacotinho. Vou pôr aqui. Pois, e exato, ficam em estas pê. que estamos a dobrar agora estão São arrumadas estas. aqui nesta gavetinha que nós já tínhamos Sim, arrumado deixado. aqui em off que é para também as pessoas perceberem qual a melhor forma de dobrar, porque normalmente estas t-shirts também acabam por ser assim um drama, porque ficam vincadas muito facilmente sim. e nunca sabemos muito bem, sabemos de pendurar ou sabemos dobrar. Então, neste caso, nós optámos, com a tua ajuda, por dobrar na gaveta e ficam realmente muito bem arrumadinhas e sim, todas sim. de pé. Qual é que é a vantagem de dobrar assim, as peças? Primeiro, dobrar assim as peças? Primeiro, otimizamos o espaço, porque quando temos assim todas empilhadas, acabam por ocupar mais espaço. Uhum. E se vamos colocar nas gavetas, então vamos colocar todas na vertical, elas ficam assim, umas ao lado das outras, e uh, o grande segredo é que elas fiquem sempre em pé. Quando pois. tiramos uma para as outras não caírem. Exatamente. E depois, para não ficarem amarrotadas, o que é que eu recomendo? Não encher as gavetas, porque quando pois. temos muita roupa, vai -se sempre ficar amarrotado. Então esse é um, é um segredo que não é assim um grande segredo, mas <risos> não manter a gaveta muito cheia, para sim. a roupa não ficar muito apertada e vincada. Sim, sim, sim. Então, okay. o segredo das dobras da aqui que a Marie Kondo utiliza é um bocadinho diferente da tradicional. A tradicional é esta, que as peças ficam todas empilhadas, mas é transformar as peças sempre num retângulo. Então, neste caso, vamos imaginar que a peça divide-se em três, uhum. já temos aqui os vinhos para ajudar e eu estou a optar por pôr a gola para dentro e isto funciona bem para quem tem peças diferentes, imagino aquelas pessoas que têm uh, t-shirts todas da mesma cor mas com golas diferentes, aí se calhar okay. então vamos a gola para fora, mas eu pessoalmente ideal prefiro pôr é colocar a, para a gola dentro. para dentro não é? E porquê? Por causa do ruído visual porque quantas mais costuras, mais coisas diferentes, mais bonecos tivermos, depois não fica aquela ideia daquelas gavetas maravilhosas com os tecidos todos lisos e com... Fica o... tudo muito mais clean. Sim, sim. É mais quase como um, é uma questão de equilíbrio visual e dessa harmonia que nos traz e que é importante trazermos para a nossa vida e para a nossa rotina. Então pronto, dividimos em três e fazemos uhum. aqui esta dobra. E aqui já temos um retângulo. E okay. a Marie Kwan também nos convida a fazer um exercício que eu acho muito bonito, que é passar as mãos pela peça, quase como se estivéssemos a, a transmitir. A sentir, a a acarinhá-la. É? Porque no fundo as peças uh, vestem-nos todos os dias, fazem-nos sentir confiantes, aquecem-nos, então são, são objetos importantes para nós. Então passarmos este... é quase como se estivéssemos, uh, a viver o momento presente, não é? Tipo, aqui e agora, obrigada peça, ela tem muito esta questão de agradecer às as, as roupas e aos objetos, pronto. Depois, aqui também é importante dizer-vos que cada peça tem dimensões diferentes, então, neste caso, como a t-shirt é muito comprida, eu vou dobrar primeiro a meio e depois dobro em três e fica um rolinho perfeito. Sim, e fica em pé, pronto. Mas se for uma t-shirt mais curta, ou seja, imagina que eu dobro e ela ficava nesta dimensão. Uhum. Se calhar já só dobrava uma vez, sim, ou duas, então depende sempre, esta altura depende da altura da tua gaveta também, não vou pôr muito baixinha porque depois ela vai ficar mais gorda e não a otimizar o espaço, então claro. vou pôr mais alta, desde que fique sempre em pé. Então é aqui uma brincadeira de dimensões. Depois também podemos ter o auxílio aqui destes organizadores. Uhum. Que podem estar dentro da gaveta ou não, não é? Sim, sim. Nós escolhemos expor dentro da gaveta e usámos-te para quê? Para estas peças muito irritantes que são as peças do ginásio. Tudo o que são tecidos muito levezinhos nós devemos pendurar, mas obviamente que se, vamos, se temos pouco espaço para pendurar, não vamos pendurar este tipo de peças. Tudo o que é muito levezinho, tudo o que é muito pesado, como casacos, uh, blazers, devemos pendurar. Tudo o resto, se conseguirmos, vamos dobrar. Ok. Pronto, se decorarmos esta regra, não facilitamos. Pronto, aqui é... colocar aqui deste lado? Sim, aqui é a mesma coisa, pronto. Também não vou. Portanto, dobramos... Em três, mais ou menos. Fica o retângulo, dobramos o retângulo. ao meio e, e damos aqui... mais duas voltinhas. Um truque, começar sempre pela parte mais ruidosa da peça para ficar escondidinha. Pronto, e aqui está ela. E temos aqui o nosso organizador para peças mais moles. Muito bem. Esta é a t-shirt. O que é que temos mais? Temos camisolas, não é? Que geralmente por serem muito grossas ocupam muito espaço. É verdade. Mas camisolas não devem ser penduradas porque os cabidos vão, vão estragar aqui a parte dos ombros. Então, e podem furar a roupa também. Sim, não é, não é de todo aconselhável. Então vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui um bocadinho mais rápido. Temos tempo a mostrar tudo. Pronto. Fica aqui um rolinho, E o que é que optámos por usar estas gavetas aqui no closet? Uhum. E o que é que eu aconselho? Colocar sempre por cor. Aqui também vai nos trazer essa ideia da harmonia visual e vai ser de todo uma alegria abrir as gavetas e ver e tudo, tudo, tudo harmonioso. Por cor, e também vai nos trazer a consciência da quantidade de peças que temos de cada cor. E talvez, se calhar, quando formos comprar uma nova, pensamos: ai, ah, não, tenho muitas camisolas pretas, não preciso. Exato. Então. Colocar por cor, eu sei que isto não funciona para todas as pessoas, mas se funcionar é bom. E aqui neste organizador, desculpa Rafaela, também temos as leggings. Ah sim, é, é verdade. Eu tirei já esta caixinha, porque estas caixas também são excelentes para pôr as camisolas, ah, as t-shirts, então ver o espaço que temos disponível e também as caixas que queremos investir. E assim, se não tivermos tanta prática na dobragem da roupa, sempre ficam mais... Sim, sim. as caixas são maravilhosas por isso, sim, sim, dá para organizar dentro das gavetas, ou mesmo para aquelas pessoas que só têm prateleiras, se calhar uhum. podemos pôr aqui a caixinha e funciona quase como uma gaveta. E puxamos e conseguimos Sim. ver perfeitamente o que é que temos lá dentro. E pela minha experiência, as casas geralmente, os armários têm muitas prateleiras e têm menos, menos gavetas. Então, pensar aqui nestas alternativas de caixas. Muito bem. Em relação às leggings, tantas leggings como as calças uhum. de ganga, o que é que eu recomendo? Abrimos, não é? dobramos a meio, até aqui é com a dobra tradicional, e o grande truque para ficar um retângulo perfeito é pôr este cos sempre para dentro, e isto aplica-se também às calças de ganga. Ok, e, depois... e ocupa menos espaço também, não é? Sim, fica fica o envelope perfeito, depois pomos esta parte para dentro, <coughs> dobramos a meio, estas também é um retângulo muito comprido, voltamos a dobrar a meio. E damos mais uma voltinha. E temos aqui então o um nosso cubinho, nosso envelope perfeito. perfeito. pronto e aqui cabiam pelo menos quatro leggings. Sim, depois tu não converses se calhar é muito destralhar, não é? é. O <risos> que é que temos mais? Uh, temos aqui outras leggings, estas camisolas são muito chatas, não é? Estas camisolas são chatas porque ocupam algum espaço e, como tu dizes, bem, nem todos temos a possibilidade de ter assim um armário Sim. destes em casa, então temos que ver o como espaço dobrar. que temos e como dobrar. Exatamente. Olha, ela estava bem, a dobra tradicional eu acho que funciona bem, até é um tipo de peça que vai ficar muito bem empilhada. Uhum. Mas se vamos aqui aplicar o método conemari, vamos novamente fazer um envelope. Então, pôr sempre o, o capuz para dentro, porque é mais uma vez uma parte ruidosa que pode ficar cá para fora e vai dar aqui um, um visual um mais desorganizado. Visual. desorganizado dobramos muito bem e pronto, se fosse a dobra tradicional seria assim, não é? Uhum. mas se calhar, se vamos pôr dentro da gaveta então podemos colocar em três mais uma vez ver a altura das gavetas ok e pronto, enfiamos aqui vou aproveitar esta caixinha e fica assim o que é que, o que é portanto, que esta mais? gavetinha está tá, arrumada deixa-me pôr isto aqui Pronto, e em relação a pendurar, temos todo o um mundo de cabidos, não é? Então... E nós trouxemos bastante? Trouxemos muitos. Trouxemos para calções. Idealmente são estes aqui que têm os ganchinhos. Mas também temos esta alternativa que prende e acaba por não, porque às vezes os ganchinhos uh, moem o tecido. E, e vincam também, não é? Sim, sim. Então, se preferirmos, temos este aqui que tem aqui um, um veludo ou um tecido uhum. que é mais delicado para as peças. E este cabide, por acaso, até tem aqui o espaço do botão, que quando ah, pegamos foi. tu disseste logo, ah, este aqui normalmente não gosto muito, mas não é? E depois confirmaste que realmente Sim. tinha o espaço para, para colocarmos aqui o botão da mostrar. roupa. Porque o que é que acontece às vezes, quando não tem este espacinho, e este tem, um, parece que não tranca tão bem. Exato. E assim, o botão fica aqui no meio, é onde tem exatamente o espacinho, e, e prende bem. E ainda tem o tecido que acaba por ajudar a... É não escorregar também. Sim, sim, estes são excelentes e estes cabidos, eu nunca tinha visto, não o formato, mas eles têm uma textura diferente, é quase uma alternativa aos cabidos de veludo, não este especificamente que é um gancho, mas o, o material, porque... não É se assim consegue... muito fofinho. É, é, é super macio. Depois, estes cabidos também podem ser excelentes para as calças. De fato. Sim, aliás, nós temos aqui um bom exemplo que é este cabide que tem as ombreiras, mas que depois colocamos as calças de fato aqui dentro. Então é bom para conjuntos. Este claramente não é um conjunto, mas pronto é um bom exemplo. Pois, no fundo, o que nós escolhemos para pendurar ou arrumar a nossa roupa, se calhar também pode ajudar a conservar as nossas peças, não é? Sim, sem dúvida. A forma como organizamos peças que estão todas desorganizadas. Às vezes eu tenho clientes que adoram roupa, sim. mas adoram roupa, mas depois ela está maltratada. Então pois. é bom também fazer este questionamento. Se eu gosto tanto da minha roupa e tenho tanta, porque é que eu vou tê-la desorganizada? Eu acabo por não usar, porque não vou ver as coisas todas que tenho. Acaba por estar sempre uh, amarrotada. Então realmente organizar a casa é um, quase um cuidado pessoal e também um cuidado é um das processo, peças. Não é? Sim, sim. É um processo de transformação. <risos> sim. O que é que temos mais? Temos aquele cabide de calções que está aqui. Para, que tem, para quem tem menos ah, espaço... vários. Sim, pode ser uma boa alternativa. Aqui temos já estes dois calções, e leva uma, duas, três, quatro peças. Isto dá para, também para saias. Excelente. Em relação ainda às calças, as calças de ganga devem ser dobradas, assim para aproveitar o espaço, mas eu sei que pessoas, há pessoas que gostam de ter tudo pendurado, especialmente as calças. Temos esta alternativa dos... Do calceiro. Sim, que é excelente e também tem este material que, que mantém a peça fixa, não é? assim uma borrachinha. Uhum. Mas e isso para... até dá para mais do que uma, aqui neste gancho, por exemplo, é cabem duas. Sim. O que é que eu mudava aqui no closet? As calças devem sempre o biquinho, deve uhum. estar sempre para dentro. Porquê? Porque este lado aqui, visualmente, é, é mais bonito, tem, é, mais, é mais clean, uh, traz essa harmonia visual. Este lado do bico, geralmente, Acaba por estar mais, a fazer mais ruído. Se tivermos muitas calças, vemos o impacto ter. Não, não fica tão bonito, pronto. Este é um truque de organizador, é pôr as calças todas neste sentido. E o truque é o biquinho sempre no mesmo sentido do cabide. Não okay. está para lá, biquinho e pronto. Agora optámos por pôr neste cabide porque é um cabide de criança, também é uma boa sugestão para as calças não andarem a balançar de um lado para o outro. Pronto, é uma boa ideia, principalmente Isso é uma dica muito tecido. boa. Eu nunca Sim. tinha pensado nisso, usar cabidos de criança. E eles ficam, elas ficam fixas. Exatamente. São coisas às muito simples. Às vezes o cabido fica torto porque a calça vem mais Sim. para um lado ou para o outro e assim não corremos este risco. Principalmente calças de, de tecido, não é? Exato. Que escorregam bastante. Então cabidos de criança pode ser uma boa alternativa. Boa. Mas ainda aqui em relação às calças de ganga, como eu recomendo dobrar é exatamente com mais leggings. Aqui a alternativa, o que é que é? Recomendo sempre pôr a parte do cos, do botão, tipo, a parte mais ruidosa, uhum. para dentro. Depois, e o... manter o cos também, Sim, não é? ele já estava aqui para dentro, mas se não for assim, também podem tirar e dobrar. Mas pronto, idealmente como estava assim, uhum. e temos um retângulo quase perfeito. Depois dobramos a meio, e depois conforme a altura da gaveta... Fazemos mais dobras. Sim. E aqui temos e colocamos todas assim na vertical. Podemos usar também este género de gavetas, também pode ser excelente. E assim conseguimos ver tudo o que temos, porque quando temos empilhadas acabamos por esquecermos daquelas que estão mais em baixo. E não, não é? só, depois para tirar a que está em baixo é sempre muito mais difícil e acabamos por destruir aquela torre de calças. Sim, sim. Assim é a mesma estratégia das camisolas, temos sempre tudo à vista, vamos tirando e não isso. destruímos nada. Claro, mas se tiverem muitas prateleiras e preferirem ter empilhado, também está tudo bem, só que vai, vai precisar de mais manutenção. Se tiverem tempo claro. a fazer isso, excelente. Mas uh, ter assim as peças acaba por ser muito mais fácil de manter. É uma, isso é mesmo uma diferença muito grande. É excelente também, por exemplo, para roupinhas de criança, de bebés, porque é tudo muito pequenino, então dar uso assim deste, desta técnica de dobragem é excelente. Mas claro que se preferirmos prateleiras e não temos mesmo gavetas, uhum. ou damos uso das caixas, ou então não esquecer de colocar por cores, aqui está, está alternado, uh, e ter mais atenção de manutenção. Porque Portanto, é inevitável. nessas que estão alternadas, o que tu sugerias era juntarmos todas as cinzentas e Sim. todas as brancas. Sim, se isso for prioritário para a pessoa, mas claro, sempre é para estar tudo a harmonia, bem organizado. Mania, nós queremos estar que felizes. <risos> o que é que temos mais de cabides? Este do fato, mas se nós precisarmos de um cabide com estrutura, mas não não quisermos investir num cabide, podemos usar estes suportes que se coloca dentro de um cabide, deixa eu mostrar aqui um. Podemos utilizar em qualquer um? Sim, sim. Tem, é que, ser, tem, que, tem que ser resistente, Grande, não é? Não é? talvez se for aqueles de metal. Os de veludo se calhar já não davam Olha tão este bem este para é. aí. Olha, este encaixa na perfeição. Sim, ou aqueles de metal que são péssimos, que vêm das lavandarias, que para além de estragarem as peças, uh, isto não vai ficar resistente, não vai suportar. Nem vai assentar bem no cabide, portanto, o efeito. Então, pronto, comprar, investir em bons produtos é essencial. E, e assim, para peças que precisam de mais suporte, usamos este, este adaptador, assim dizendo, de casacos. Perfeito! Durante. Agora, falando de cabides. Nós trouxemos vários. Trouxemos vários. O que é que temos aqui? Temos os famosos cabidos de veludo. Quer dizer, eu estou a dizer famosos porque estou na área, mas se calhar não são tão famosos. <risos> mas são excelentes porque, primeiro, são mais finos, então otimizam muito o espaço. Depois, são de veludo, então, para peças muito escorregadias. Tipo ah, peças de seda, por sim, exemplo. Sim. Ou mesmo tops de alças, que são também de seda, ou coisas muito fininhas, é uhum. excelente. Camisas. Uh, é, é principalmente aquelas peças que, que escorregam, que escorregam sempre. muito facilmente, Sim. peças muito levezinhas. Sim, e hoje em dia já há cabides de veludo, uh, praticamente todos formados, mas também tem, descobrimos este novo material que está aqui, que são estes cabides. E tem o conjunto todo, todo completo. Sim, é verdade. E estes cabides? No, do meu ponto de vista pessoal, são mais bonitos, são cabidos de madeira, mas que têm este material. Só que, qual é que é o problema dos cabidos de madeira? São lindos, maravilhosos, mas ocupam mais espaço. Pois é. São mais resistentes também, estes, claro que são mais molzinho, moles, uh, mas então tentar decidir o que é que faz mais sentido. Se eu tenho menos espaço, vou optar se calhar por cabidos mais finos. Se eu tenho menos espaço, uh, se Desculpa, tens mais espaço, mais então espaço. A optar pelo Sim, cabido de madeira. que é mais resistente e que... E deste cabido, por acaso, nós trouxemos mais duas cores, que eu até posso mostrar, que temos também em preto e em rosa. Gostas Exatamente. de ter os cabidos todos iguais? Isso também faz Sim, parte, eu, não? Sim, é? eu acho que é um requisito de todas as organizadoras, não, mas faz, faz mesmo muita diferença esteticamente. Uh, e também, às vezes, quando são diferentes, acabam por se agarrar uns nos outros. É. E quando são iguais, é mais difícil isso acontecer. Então, é uma excelente alternativa que é uh, investir em, em cabidos todos iguais. Mas, claro, que quando eu vou à casa dos clientes, eu não obrigo ninguém a comprar cabides só porque sim, não é? Então, tem que. Se a pessoa dá valor Adaptado, à parte é? visual, sim. E se tem também disponibilidade financeira para fazê-lo, sim. Então, se. Se decidir fazer, que eu faça com bons cabides e sem dúvida que estes são excelentes. E este aqui, reparei que tem este promenor, que é ou para pôr as, um, por exemplo, a fitinha dos vestidos, alguma peça que tenha algum, alguma cordazinha, acho que é exatamente para isso. E ficar pendurado na roupa e depois Sim. no armário, podemos pendurar aqui no cabide Não recomendo fazer isto só porque... Ok, se for uma imagina, um conjunto e, e queremos que fiquem as duas juntas, mas porquê? Porque quando nós optamos por soluções de cabides que encaixam uns nos outros, ou já havia até cabides que estão assim, mas depois vêm cá para baixo. Um, repensar e questionar se faz mesmo sentido e se, se vai facilitar a nossa rotina ou não porque se pusermos aqui duas peças, se calhar as duas vão se enrolar e vai trazer mais desorganização e ainda podem cair claro. então questionar sempre se faz sentido mas e estes... até o cabido pode ficar danificado, não é? Sim, pode é isso. Pode partir, se sim. a peça de baixo tiver muito peso Sim, sim, sim. Então, pronto, questionar sempre se o organizador vai resultar ou não Muito bem uh, Este é excelente para cintos e para pendurar coisas Por falar em vestidos eu trouxe. onde é que está? Ah, está aqui. Trouxe alguns. Trouxe aqui um vestido. Aqui são mais simples, não é? Não têm assim grande segredo. Mas este, este vestido, que eu sei que de forma geral as pessoas têm sempre uma peça mais chata. E este vestido é, sem dúvida, um bocadinho chato porque é, do, é, é cruzado. E de alças, que e, também e alças. dificulta aqui um bocadinho a coisa. Sim, e de seda, e de ou de seja, seda. eu deitava fora este vestido. <risos> Mas então, como é, que, como é que, que... Imagina que não temos, que é o caso aqui deste closet, não temos a dimensão total, ou seja, não, eu... Não temos um espaço vazio para colocar roupa mais comprida, é isso, não é? não estava a conseguir dizer. <risos> Ou seja, se pendurássemos o vestido ia ficar aqui amalgado e às vezes queremos aproveitar a parte de baixo e depois o vestido vai ficar amarrotado. É muito comum isto acontecer nos armários. Então, existe uma dobra. Este vestido é bastante chato porque é difícil fazer um retângulo perfeito, mas pronto, eu vou tentar explicar, mas tentar dobrar o mais retangular possível. E depois colocamos aqui o tecido, o cabide, e puxamos até cá acima, Muito bem. e depois então penduramos, tentar não -me tapar, as alças aqui. Rafaela, vou só aproveitar para relembrar quem nos está a acompanhar, que podem fazer as vossas perguntas, e relembrar ainda que todos estes artigos que nós estamos a mostrar vão aparecer no final da nossa ficha técnica, todas as referências, com exceção, claro, da roupa que a Rafaela trouxe. Isso não aparece, mas todos os materiais que nós estamos a mostrar aqui de cabides e acessórios de organização vai tudo aparecer com referências na nossa ficha técnica. Muito bem. Então como é que ficou o nosso vestido? Ah, desculpa. Já aguardei. Ficou assim. Ok. Reduz para metade o tamanho, pronto, aqui não está muito bonito, mas assim não amarrotamos o final da peça. Portanto, esta é a opção para quando não temos um espaço livre para deixar o vestido caído? Sim. Dobramos ao meio e fica assim, perfeito. Já está. Por acaso, esse cabide de madeira tem essas. Reentrâncias, Reentrâncias é? que ajuda muito que o vestido não escorregue. Mas neste caso era uma boa opção para utilizarmos, por exemplo, os de veludo. É, sem dúvida, porque se não tiver a, a entradazinha, aquele recorte, Escorrega. vai escorregar. Sim, sim, isso é um desespero. Então a escolha dos produtos organizadores tem mesmo impacto depois na organização e na manutenção do espaço. Claro. Mais vale uh, um organizador, ou seja, se tivermos assim um vestido muito específico, investir num bom cabide, Uh, porque se calhar ele é a principal causa da desorganização do nosso claro. closet, não é Aconselhas primeiro vermos a roupa que temos e só depois comprarmos todos os acessórios? Ou comprar os acessórios e depois ir arrumando aos poucos que a roupa Acho vem? Nós a responder. Não, sempre primeiro uh, fazer a seleção temos. de tudo o que temos, porque senão corremos o risco de investir em produtos e depois claro. podemos não utilizar e tornam-se também em caos dentro da nossa casa. Então Ver tudo, fazer uma listinha, dá para fazer, ir ao site da, da Leroy e escolher Exato, tudo. Por o que tudo tem. No carrinho. Sim, e assim fazemos uma escolha mais consciente, poupamos dinheiro, porque não vamos comprar coisas a mais e claro. sabemos exatamente aquilo que precisamos. E dá-nos também esse Isso conforto é de ir às compras. Sim, sem dúvida. O que é que eu queria dizer mais aqui? Que é sobre acessórios. Uh, Deixámos isto aqui de propósito. para já nos... estou a verem um ruído visual. <risos> Sim, um ruído, a Marta já percebeu. <risos> E aqui a ideia é, nós, tudo o que seja malas, uhum. geralmente devemos colocar as pegas cá dentro. Isto é uma decisão muito, muito simples. Eu lembro quando comecei a ser organizadora, eu já fazia estas coisas e achava tipo, mas toda a gente sabe faz isto, tipo, não, não sabia Nem que não era a gente. óbvio. Há pessoas que penduram as malas. Sim, depende muito. Até temos aqui este acessório. Não sei se dá para mostrar. Pusemos os chapéus, mas é excelente para malas, dá para pôr todas assim Neste caso, nós colocámos estes chapéus, mas era uma ótima opção para guardarmos malas. Sim, sim. E mesmo para quem não tem nem gavetas, nem prateleiras, ou vai para um apartamento muito pequenino, só tem um charriot, uhum. eu acho que os organizadores funcionam. Mas sempre que temos gavetas, optar por organizar nas gavetas, e, mas pronto, quando não temos, temos que arranjar alternativas. Claro. Isto é um excelente organizador também de camisolas, se não tivermos o espaço das gavetas. E assim, temos outra mala, sem ruído visual, muito podemos bem. pôr uma ao lado da outra. Se tivermos muitas, o que é que eu recomendo? Por todas assim, assim conseguimos ver lado. todas que temos. Se tivermos aquelas bolsas muito moles, podemos colocar lá dentro, imagina, existem ou outras, tipo umas mais pequeninas, mas uhum. se não quisermos correr o risco de nos esquecermos de termos lá bolsas. Há umas almofadinhas que colocamos dentro das malas e elas também ficam fixas. Para ganharem a forma, sim, não é? Sim, sim. É muito interessante. E neste caso, se calhar, as malas que fossem maiores colocávamos atrás e as sim. mais pequeninas à frente para conseguir ver sempre o que a pessoa sim, tem, não é? Sim, isso é uma excelente ideia. E aqui o que eu acho, a dica do, de consultora da organização, é quase imaginar que o nosso closet é também uma loja, ou seja, nós queremos entrar e quando entramos numa loja está tudo, tipo, bonito, e as coisas estão pensadas. Tudo organizadinho, conseguimos sim. ver tudo o que tem. E se nós tivermos esse gosto na nossa casa, as coisas também tornam-se um bocado óbvias, tipo, claro. sim, as, as malas atrás ficam atrás, e fica em escadinha, e fica bonito, e entramos no closet e ficamos felizes. Aqui, os sapatos não estão no sítio certo, não, porque estão aqui ao pé da roupa. E o que é que temos para falar de sapatos? Temos aqui estas prateleiras. Os sapatos não devem ficar muito próximos da roupa, então optamos por aqui mais os acessórios. Ainda temos aqui estas gavetas incríveis, onde temos os cintos, e aqui podemos organizar tudo que são os acessórios, e aqui os sapatos. Ah, e queria-vos ainda mostrar aqui umas alternativas, que é este organizador. Com este organizador poupamos imenso espaço. É verdade. Então, ou organizamos, de uma forma mais comum, os sapatinhos lado a lado, ou então, se tivermos pouco espaço, podemos optar por pôr alternadamente os sapatinhos. e Ganhamos algum espaço. Sim, ganhamos pelo menos espaço para mais um par. Parece, parece mentira, mas quando temos assim uma prateleira e, e, e trocamos a ordem de todos os sapatos, geralmente ganhamos espaço para mais um par. E depois, ainda há mais uma sugestão, que é, se tivermos também pouco espaço, mas a prateleira for muito profunda, uhum. o que é que podemos fazer? Que é, por acaso é o caso destas, é pôr um à frente do outro, e assim conseguimos ver os sapatos todos que temos. Vou tirar estes tão presos, mas pronto. Tá? um tá à frente, um e assim conseguimos ver isto é frente da prateleira não é e conseguimos ver tudo o que temos e depois e já estamos a aproveitar que o, está o espaço atrás. sim então Portanto, é também repensar. é pensar repensar no espaço que temos temos prateleiras profundas ok optamos por por esta forma se não tivermos fazemos alternadamente e depois no pior dos casos não temos mesmo pouco espaço temos este organizador que podemos colocar um em cima do outro e pronto e ele adapta também a altura não é bem aqui ser... ganhamos mesmo muito espaço sim é importante e Olha, e isto? Não é opção nunca, não é? Lá, imaginando que não temos aqui estes lacinhos, sim. que são por exemplo estas sandálias, isto para ti não será opção nunca? Não, claro que sim. Tudo, na, na verdade, a organização tudo é uma opção. Temos é que perceber se... se Imagina que não tem espaço para nada. E principalmente as sandálias, eu acho que é uma boa alternativa, é usarmos caixas. Ok. Onde colocamos todas na vertical. E assim ganhamos imenso espaço. Podemos pôr assim ou até se tivermos muitas assim. E se for numa troca de estação, já sabemos, é pegar na caixinha é, e depois colocar... Eu faço isso em minha casa. Eu tenho uma caixa assim deste jeito. género, destas aqui cinzentas e tudo o que é sandálias eu coloco. e Depois que no inverno uh, tiro, ponho, desculpa, no verão ponho as botas numa caixinha e faço a troca. E isto também funciona muito bem nas prateleiras, pode ser quase como uma gaveta. Boa. E por aí tirar. E este é uma pega e tudo, não é? <laughs> E podemos ter as sandálias todas dentro daqueles cestinho, já sabemos que estão sim. ali, ocupam só aquele espacinho e o resto podemos ocupar com outro tipo de calçado. sim E reparem na diferença de ter assim um cesto ou ter as sandálias geralmente são ruidosas. Fica muito ah, mais bonito. Sim, e desarrumam e não, não aproveitas o espaço vertical também quando tens as sandálias todas postas assim. Uhum. Então é excelente. Não digo para saltos altos, não há é? desses, desses claro. tipo mas tudo que é sapatos assim mais rasos e que deem. Estes não são um bom exemplo, não é? Porque tem esta parte muito, esta estrutura muito Rija. sim Mas enfim, também podemos podíamos usar colocar, sapateiras. Sim, ou podíamos colocar também numa caixa só com havaianas, um cestinho só sim. com havaianas, por exemplo, outro cestinho só com sandálias e já sabemos que está tudo separado, portanto, também é muito mais fácil de chegarmos às coisas. Sim, sim, sim, sim. O que alguns clientes gostam é até colocar tipo uma etiqueta ou uma fotografia do tipo de coisas que têm. mas também eu não gente. Eu não sou fã de etiquetas porque acho que normalmente sabemos o que é que temos em casa, mas pode ser assim uma alternativa para quem tem muitas coisas. Ok. O que é que temos mais para ver de roupa? este já dobramos são as t-shirts, mais básicas, ah, temos aqui as malhinhas, não é? Estas malhas são mais finas do que, as do que as outras que dobramos há bocadinho. Mas a técnica é exatamente a mesma e até o que é que eu posso recomendar? Às vezes tem clientes que, que têm muita roupa e a roupa já está toda dobrada assim, de uma forma mais tradicional. Então não precisa de ser o fim no mundo e, e não vamos, se calhar, estar a desmanchar todas as peças. Então podemos simplesmente aproveitar como está e dobrar ao meio está aqui não um bom exemplo, mas pronto. E assim já temos aqui um, um pacotezinho. Não fica tão perfeito, mas uhum. para quem não quer estar a abrir as camisolas todas novamente e dobrar tudo de novo, pode ser uma boa alternativa. E dar-te novamente usa-caixinhas. Esta é muito pequena. Esta é muito só uma. Mas pronto. E e podemos colocar ou numa gaveta. Esta é maior, esta esta daria para mais. mais. Sim, sim. Se calhar podemos colocar essa aí, só para dar o exemplo. Com esta aqui. Não. Portanto, a técnica é a mesma, e pronto, fica tudo bonito e maravilhoso. Outra coisa que não falámos é estes protetores, excelente para vestidos, para casacos... Um guarda-fatos, não é? Sim, para aquelas peças que não usamos tantas vezes. É importante que seja deste tecido que é TNT. Uhum. Não, é um material que deixa, deixa a peça respirar, porque se for de plástico... sim é hum, não Sim, não é, não é bom para, para a conservação da peça, então é importante... E este é bom porque depois tem esta parte transparente dá para ver qual é que é a peça. Exatamente. Agora, Portanto, As nossas malhinhas já estão, malhas finas, malhas grossas. De, ah, ainda temos aqui estes acessórios que é lenços e gravatas. O que é que temos aqui? Também temos várias hipóteses, não é? É verdade. Descobrimos este cabelo que novo. esta? Sim. Então temos aqui esta alternativa que é boa porque, como tem este material também, a peça não vai escorregar. Normalmente mas... também é o drama dos lenços. Sim, o grande drama dos clothes é isso, as peças estão sempre aqui por todo lado. Mas sim, este é excelente, mas talvez se tiveres muitos lenços, eu acho que esse é melhor, porque senão vai ficar aqui uma grande montanha, e às tantas quase que não vejo direito o que é que tens. Então, aí é, que é pode é um acontecer é, é o que acontecia com as calças. Pormos um lenço pois. muito pesado, não é? Só numa ponta, olha, só tenho um lenço, vou pôr aqui e depois o cabide fica assim. Então, por calhar... pôr no meio é, é, é, é, é aqui um jogo de equilíbrio <risos> e talvez simplificar e pôr assim. É engraçado este cabelo eu acho que também dá para cintos, um, gravatas não digo, mas tudo o que seja assim peças do tipo acessórios, acho que é uma boa alternativa. Muito talvez bem. até aqueles colares muito grandes, pode ser engraçado se houver espaço para pendurar, então, também ser aqui criativa, não é? <risos> Na utilização ver de o que temos e onde é que podemos é adaptar isso. o espaço, não é? Depois temos mais dois cabides. Ainda bem que 20 saltos. <risos> temos este que é excelente para cabides. Para lenços, pronto, só dá para quatro lenços. Oi? Não faz mal. Já estamos a destruir a Já. sapateira. Então, dá para colocar aqui os cintos, para gravatas também dá, mas para gravatas, idealmente, olha, prendeu aqui, temos este aqui. isto para cintos é super prático, Sim. realmente. e todos eles têm este material, porque fica preso. E este para gravatas, que também é, é uma boa alternativa. E sugeres que estas peças assim mais pequenas, que fiquem juntas também no armário? Sim, se tivermos espaço, então temos sempre que olhar. Tá, ok, temos espaço, podemos pendurar. Se não, se não der para pendurar, também podemos dobrar e podemos dar uso aqui destas chamadas... Deixa-me vir aqui para este lado. Destas colmeias. Neste caso, esta é muito grande para gravatas, mas existem colmeias também mais pequeninas e organizadores mais pequeninos e dá uhum. para dobrar e colocar. Nunca a peça sob pressão para não estragar. Agora, temos aqui as chamadas colmeias, que são da paixão de muitas organizadoras que basicamente são... Posso fechar aqui sim, Estas caixas geralmente são maleáveis com as divisórias para manter as peças sempre organizadas são ótimas para roupa interior para manter as peças sempre direitinhas, em pé são excelentes, em quase todas as gavetas de baby organizers, ou seja, de pessoas que organizam as roupas de, de bebés, usam sempre colmeias. Que é um espaço mais pequenino, não é? Sim, as peças, peças são muito pequeninas, exato. então dá muito jeito. Agora, o desafio é: temos que ter o número certo das colmeias. Então também pode ser um bom convite para fazer de estralho e só ter o número de peças que a colmeia Nós aqui traz. Temos o quê? Temos um ah, gorro, temos um mas podíamos pôr ou. Oh, esta é grande para gravatas, mas peças assim deste género, existem colmeias que também são só divisórias assim, também é excelente para colocar. Uhum. Tudo o que é seja muito novo é. é gorros. Também nunca ah, sabemos meias muito grossas. bem onde colocar gorros sim os gorros e os biquínis estão assim peças de um bocado de transição dentro uhum. do nosso nosso armário então o que é que eu recomendo ou ter um, um cesto ou uma caixa e como não usamos não usamos biquínis cá em Portugal não usamos biquínis o ano inteiro não vamos à praia o ano inteiro então se uh, se esse for o caso um, colocar os biquínis no topo do armário. A roupa de praia, as coisas de praia, o saco de praia. Aquilo que pode ser transição Sim. de estação para estação, e não depois, é? E depois, tudo o que é gorros, cascóis muito pequenos, camisolas interiores. Podemos também pôr juntamente, porque é a categoria de objetos, não é? Muito frio, muito calor. Exato. E fazer assim essa troca e estamos a otimizar o espaço. Em falar, já que estamos a falar de otimização de espaço e desta troca, queria falar aqui destes sacos, que são bons para peças muito grandes, como imagina o edredão de inverno. Agora precisamos de colocar uh, o, o de verão, então vamos guardar o de inverno que é muito é muito volumoso, é? E ocupa muito espaço no armário. E para não estar a ocupar muito espaço, estes sacos basta colocar aqui o aspirador. Primeiro colocar, vou abrir para te mostrar. Sim, temos abrir. Sim, já. Deixei. Este é bastante grande, portanto, depois adaptávamos aqui a dobragem. Sim. Isto é para quem também tem pouco espaço no armário, não é? Mas colocas aqui o edredão ou colocas aqui o... camisolas muito grossas e depois ele vem com esta peça aqui para fechar, para não entrar mesmo ar e depois é só colocar aqui a boca do aspirador, ligar e ele acaba de sugar o, o ar todo e a peça okay. fica tipo, metade do tamanho. Então... Podemos colocar várias camisolas de malha, por exemplo? Sim, sim, sim. sim. E o que é que eu aconselho nessa troca é... Hum, verificar sempre se as peças estão em condições para ser guardadas, não guardar peças que estejam sujas ou estragadas. Porquê? Porque depois quando chegarmos ao inverno, Hoje vamos ter a pior. surpresa de, ah ok, temos que arranjar isto, ou temos que lavar, então fazer sempre essa verificação antes de guardar. O que é que, o que, é, que é importante aqui em termos de organização? Quando colocas nestes sacos, eu Recomendo também sempre usar estas caixas cinzentas que tens aqui ou qualquer. No topo do armário, não é? Sim, porquê? porque se tu puseres aqui o edredão com, tu, totalmente sugado, visualmente não vai ficar muito bonito. Então, dar uso das caixas. E eu sei que tem, vocês têm aqui a caixa com o saco também, ou seja, vem uhum. o kit. Eu acho que é uma excelente ideia porque assim já colocamos dentro da caixa e não fica com aquele aspecto desorganizado. Então, isso é fundamental. Temos a otimização do espaço e sem ruído visual. Sim, e beleza. <risos> O que é que temos mais? De... Olha, temos oh, este... Já não temos mais nada, não é? Ah, espera, antes de passarmos para a roupa da casa, okay. ainda temos aqui estes acessórios, que também muitas vezes é um, é um verdadeiro pesadelo no, nos armários das pessoas. Fios que se enrolam, Exato. Uh, peças que, que se estragam, brincos que se partem porque está tudo muito brindos, misturado. Brincos que se perdem. Sim, então uh, é também gastar dinheiro, não é? Atenção a isso. Então, o que é que eu recomendo? Uh, dar uso das caixas. Em primeiro lugar, fazer uma grande seleção. Muitas vezes guardamos coisas que já não usamos. Só que só de abrir a gaveta da, dos acessórios dá-nos tipo arrepios de pensar que tem que organizar isto. Mas tem que chegar o dia de fazer a grande seleção e manter apenas aqueles que realmente utilizamos os que estão em condições de uso Às vezes temos uh, acessórios ou que mancham os dedos ou que uh, prendem nas peças quando mexemos Ou que mancham então, o papel também Sim, então ficar só com aqueles que realmente gostamos e que nos trazem conforto e bem-estar. Uh, depois disso, os acessórios é é obrigatório ter caixinhas para organizar, ou organizadores, porquê? Porque como são peças muito pequeninas, acabam por desorganizar muito. Então nós temos aqui esta ideia das, das caixinhas de acrílico, eu acho que é excelente para, aneis. para aneis, coisas mais pequeninas. Depois usamos, este, eu adoro as caixas de, de madeira ou bambu, para brincos também é interessante existem organizadores específicos para acessórios mas aqui a ideia é nós em casa termos caixas que são versáteis para todas as divisões uhum. então se também comprarmos organizadores muito específicos se deixarmos de precisar depois não conseguimos aplicar no resto da casa então eu sou fã de usar caixas que deem para, para todas as para várias coisas sim no futuro se deixarmos ter acessórios dá para outra coisa sim, qualquer sim tipo, ficamos minimalistas <risos> já não usamos acessórios então dá para usar no escritório Exato. né é um excelente organizador e tem vários tamanhos né este também é muito bom para, para colocar colagens sim para colocar os produtos então é isso caixas versáteis é excelente depois é fazermos aí uma espécie de um puzzle dentro Sim. da gaveta para caberem todas e conseguimos ter tudo no mesmo espaço. Sim, essa é a parte divertida, quer dizer, eu acho da organização, que é tipo, vamos explorar aqui ideias e também durante o processo de organização repensar. Ou seja, se sempre usarmos isto para acessórios, se calhar podemos começar a usar para coisas da casa de banho, por exemplo. Então, repensar na, na utilização dos objetos. E pronto, e deixámos aqui Muito mais bem. para o fim o lençol, não foi? Este aqui podemos então voltar a colocar no espaço dele. Acho que é assim. E ficam as gravatas todas juntas, vou Sim. colocar aqui. E agora, estes que são um inferno de dobrar. E onde é que tu aconselhas a arrumar? Se aconselhas a que fique junto da roupa no nosso armário? Se aconselhas que fique debaixo da cama numa caixa? <risos> de... Onde pôr? Uh, um dos, dos conselhos que eu tenho a dar enquanto consultora de organização é perceberes a tua rotina. Imagina que vives numa casa com muitas pessoas e só tem um, quer dizer, não interessa muito ser muitas pessoas, mas só tem espaço para organizar no corredor, tipo num, num armário no corredor porque no teu quarto não tem espaço porque o closet está cheio de roupa então faz sentido colocar lá os conjuntos todos da casa okay. mas imagina que o teu corredor não tem nenhum ou não tens nenhum armário nenhum, nenhum móvel espaço de extra sim para a roupa da casa para as toalhas tudo isso então talvez possas colocar uh, os conjuntos de lençóis no quarto de cada pessoa ok uh, e assim acabas por uh, otimizar o espaço se tiveres espaço no armário Debaixo da cama depende muito, porque tu se vais trocar os lençóis todas as semanas, vais ter que estar a abrir a cama todos, todos, todas as semanas. Mas pronto, se não tiver espaço, porque não? E eu não sou especialista em feng shui, mas dizem que não é bom ter coisas debaixo da cama. Ah, então já sabes, energeticamente da cama, não é bom. Eu nós fugia. queremos é boas energias. É verdade. Então, estes lençóis de elástico são geralmente um terror. E eu confesso que antes de eu tirar o curso de organizadora, eu também não sabia dobrar. Então eu fazia tipo assim. Então, <risos> e ficava tô... lá dentro arrumado. Não, vivia com a minha mãe. Eles eram que <risos> dobravam. Mas pronto, não tem grande segredo. Aqui, tal como a roupa, é nós fazermos sempre um retângulo. Então o que eu recomendo é pegar aqui nas pontinhas. Unir. Unir. E aqui, faz, podes fazer isto em cima da cama ou numa mesa, tem, tem que ter espaço, não é? Aqui não estamos com muito espaço, mas dá para perceber a ideia. Colocamos pontinha com pontinha, pronto, cheira bem, <risos> depois colocamos sobre a superfície lisa e depois é fazer aqui o nosso retângulo. Fazemos aqui uma dobra, aqui outra dobra. E, ele e é tá, muito fácil dobrar-me sozinhas, estou a ver. ver. Está um retângulo, não é? Sim, e mais pronto. ou menos uma espécie de um quadrado. Sim, é quase um, um quadrado, também depende do tamanho do lençol. Mas aqui, na parte das dobras, é também perceber, e as dobras das toalhas dos lençóis, dependem muito do espaço que tens disponível, mais uma vez. Ou seja, claro. se quiseres, se só tiveres este espaço, então a tua dobra tem que ter este espaço. E convém dobrar todas as peças uh, do mesmo tamanho, para ficar tipo Uniforme. todas bonitas. sim. Um, e como é que fazemos? Neste caso, vou, fazer, vou dobrar em três, tal como a roupa. Muito bem. Uma em cima da outra. Não esquecer de. É quase como passar a ferro, não é? E depois, ou oh, imagina que tens uma prateleira comprida, não é? E queres pôr todas assim. O segredo para ficar bonitinho é dobra sempre no, do lado de fora para vermos esta parte uhum. e não vermos este lado que é mais ruidoso. Muito bem. Se tivermos menos prateleiras menos profundas, então ou podemos fazer em três e dar mais umas, fica mais voltinhas ou então assim, ainda mais pequenino. E ainda tenho aqui mais uma recomendação da roupa de casa. Se cá fizermos depois o de, de, de roupa de casa, casa. que é, um, ou colocamos todas as fronhas juntas, todos os lençóis de baixo juntos, todas as capas de hidradão juntas, ou então se gostar, se gostarmos de fazer conjuntos, podemos colocar aqui as fronhas, o lençol... Eu acho que isso é muito mais fácil e muito mais prático, porque é, puxas uma vez e vem logo pois tudo. e está logo Mesmo que não haja o conjunto, de. Sim. que seja mesmo conjunto, que sejamos nós a fazer o nosso próprio conjunto, esta parte de baixo com outra fronha, com outro lençol e encaixar tudo no mesmo sítio. Aí é só Ficar, puxar sim. e já está. É, porque os lençóis às vezes desorganizam muito facilmente e assim a pessoa puxa e já está Exato. tudo. Então é uma excelente opção. Também já vi uh, colocarem dentro da fronha, como se fosse tipo um, um pequeno envelope. Ah, também pode ser uma alternativa, mas eu gosto mais de dobrar e colocar dentro dos lençóis. Muito Pronto. bem. Esta é a grande dificuldade da vida. Últimas coisas que tenhas para dizer, Rafael, alguma coisa importante que queiras sim. relembrar as pessoas lá em casa? Sim, é fundamental, depois deste processo de organização e depois de fazer um grande questionamento, depois de escolher os melhores organizadores, manter a organização. Isso é o mais difícil. Sim, tal como tudo na vida, por exemplo, perder peso também. A, a pessoa. O grande desafio muitas vezes é a manutenção. É então, tal como eu disse no início, não há, não há grande segredo. Se nós queremos ver um projeto com, com um final feliz, não sei se posso dizer assim, uh, temos que manter... Com continuidade, sim, felicidade. E temos que integrar a nossa rotina do dia a dia, ou seja, 5 minutos todos os dias para devolver as coisas ao local. Porque quando nós a organizamos, vamos acabar por definir onde é que queremos cada um dos objetos. E assim torna-se muito mais fácil depois no dia a dia. Ok, esta camisola é ali. Quando chegamos a casa, tirar as coisas da carteira, onde é que vai cada coisa. Exato. Um, e assim não, não estamos a, a contribuir para a desorganização diária. Depois, fundamental também, uma vez por mês ou na mudança de estação voltar a fazer esse questionamento, nós mudamos muito rápido, o mundo muda muito rápido, o que gostamos hoje, se cá amanhã já não gostamos, o que faz sentido hoje, ou o que já usamos, às vezes mesmo, imagina, coisas de dobbies, uhum. não é que ias à neve e fazias ski, sei lá, então tinhas imensos gorros, imensas roupas uh, quentinhas, in, sempre interiores. à nossa disposição, Sim. fácil e, o acesso, e deixaste de fazer, Porquê é que vais manter isso? Ou, se calhar isso já não vai estar no, esse tipo de peça já não vai ter tanto destaque no teu closet e podes pôr no topo do armário, Exato. ou podes desfazer ou podes vender. Então pensar em alternativas para a casa ser um sítio prazeroso, um sítio um que nos conforta, um sítio de bem-estar. Não tenha que ser Sim. um stress de andarmos atrás da roupa que nós queremos usar. Sim. E eu também acho que é muito importante a roupa estar arrumada por categorias porque isso sim. também facilita muito essa manutenção de que tu falas. Se tiramos aquela camisola, já sabemos que o sítio dela é aquele, portanto tiramos e arrumamos ali. Sim, sim, por categorias e também por utilização, ou seja, uh, se eu uso muito camisolas, imagina que tu tens farda, não é? Uhum. Se calhar a tua farda tem que estar num sítio de alto destaque no teu closet, não é? Porque... Alto destaque e alta acessibilidade. <risos> sim, exatamente, não vais precisar de, de roupas de festa super acessíveis, então, tudo o que não, não usas tão frequentemente, pões menos acessível e tudo aquilo que usas todos os dias, a roupa interior, as tuas fardas, então pões mais, no, acessível. mais acessível. Mesmo imagina, dentro das gavetas mais próximo o que usas mais vezes, mais ao fundo, cá podes pôr uh, acessórios e coisas que não usas tantas vezes. Nas prateleiras o mesmo, podes até aproveitar a parte de trás das prateleiras e pôr aquilo que usas menos vezes. Um, na altura também, de ser um bocado criativa, por exemplo, as portas do, dos armários, podes uhum. colocar ganchos para pendurar oculares ou malas, aproveitar sempre os espaços verticais. Otimizar o espaço Sim. ao máximo, não é? é isso Rafael, obrigada. obrigada Obrigada por teres vindo Obrigada por todas as tuas dicas Adorei tudo E acho que é muito importante Acho que é um passo muito importante da nossa vida Porque a nossa casa também nos representa E também nos transmite sempre algo Portanto, se nós conseguirmos manter essa organização Também somos pessoas felizes em casa É verdade Obrigada <risos> Obrigada, Marta Obrigada às pessoas que nos tiveram a acompanhar nestes minutos desse lado. Obrigada mais uma vez. Temos encontro marcado para o próximo sábado no live streaming às 3 da tarde. Obrigada e continuação de um bom fim de semana.